Olá, tudo bem? Aqui é o William Silva. Hoje trazendo o um tutorial da música A Casa é Sua, tá? Do Ministério Casa Worship, OK? Esse tutorial vai ser um pouquinho diferente, né? Porque como a música está em lá bemol, eu sei que vai ter muita gente chorando, tá? Porque a tonalidade é difícil. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou passar ela na tonalidade original, que é lá bemol. E depois eu vou passar ela em sol maior, ok? Meio tom abaixo, que é pra facilitar aí, tá? Vou adiantar que é uma música fácil, ok? É, e alguns dias atrás aí eu disse que uma música era fácil e uma pessoa comentou que eu tava menosprezando a música, desfazendo a música. É, começou com mimimi, né? É, gente, quando eu falo que a música é fácil, eu não tô dizendo que a música é ruim ou de péssima qualidade. Eu tô dizendo que a música, ela tá simples para quem tá iniciando começar a tocar, é só isso, entendeu? É, mas aí sempre tem, né, algum mimizento aí, ou algum haterzinho meia boca aí para falar alguma besteira, né? Bom, vamos parar de dar atenção para essa gente e vamos partir pro tutorial, ok? É, deixa o teu like aí, se inscreve no canal, ok? E ativa o sininho para receber as notificações aí, se quiser ser meu aluno... Entra no link aí na descrição do vídeo, ok? Vamos começar, então? Bom, introdução, né? É... Poucos acordes aqui, tá? Deixa eu pegar uma oitava aqui. Ó, vamos lá. A introdução, a gente vai trabalhar com os seguintes acordes, ó. Lá bemol. Ok? Ré bemol com lá bemol. Fá menor. Com sétima. Ela vai fazer Mi bemol. Ré bemol. Ok? Então, vamos lá, hein? Lá bemol. Tá? Ré bemol com Lá bemol. Fá menor. Esse Mi bemol é só uma passagem aqui, assim, ó. Tá vendo? Mi bemol e... Ré bemol, tá? Como que é feita a introdução? Eu vou tentar fazer de duas formas aqui pra gente ver se consegue aí ajudar o máximo aí, tá? Ó. O correto seria fazer aqui, ó. Tá, ó. Então, ó, o lá bemol nessa posição, OK? Tá vendo essa movimentação, ó? Aí você vem aqui agora pro Ré bemol, com baixo em Lá bemol, ok? E aí depois vai vir essa frase aqui, ó. E aí você pode acabar aqui, ó. Vou fazer bem devagarzinho, né? E depois vou fazer com um dedo só, naquele esqueminha simples que vocês já conhecem, né? Vamos lá? Ok. Aí, ó, fez essa movimentação, ó. Depois vem aqui o Ré bemol com Lá bemol. Ok. Agora vem o Fá menor com Sétima aqui, ó. Aí, ó, Mi bemol aqui. E cai no Ré bemol aqui Ok? Vou fazer mais uma vez devagar E depois vou dar aquela facilitada que eu sempre faço Vamos lá Aqui, ó Certo Toca si bemol aqui Aí faz agora aqui o Ré bemol aqui O acorde, ó Agora vem para Fá menor com sétima Mi bemol aqui Nas duas aqui, ó. Tá? Bom, vou fazer a introdução agora simplificada, hein? Vamos lá. Lá bemol aqui, ó. Com um dedo. Ok. De novo, ó. Certo. Fá agora. fazer bem mais devagar agora. Vamos lá. Ok. Agora daqui para frente é só mamão com açúcar, é só bênção, né? <risos> Vamos lá. Lá bemol. Você é bem-vindo aqui. Beleza? Fá menor. A casa é sua, pode entrar. Acho que não precisa nem cantar também, não sei, né? Mesmo vazio de mim. mesmo vazio de mim. Não sei cantar a letra da música, tô sem voz. Vou passar esses acordes aqui. Eu tô aqui que eu tava aí, né? Numa turnê com o cantor Elias Silva, Elia Silva. E... Cheguei de viagem ontem, estou hiper cansado aqui, sem voz para cantar. Vamos lá. Você é bem-vindo. Lá bemol aqui. A casa é sua, Fá menor. Pode entrar. Mesmo vazio de mim. Ré bemol. Mesmo vazio de mim. Lá bemol. Aí faz, ó. Lá bemol com quarta. E Lá bemol. Beleza? Continua, sopra teu vento Aqui, Lá bemol Toma teu trono, Fá menor Vem reinar Nós queremos te ouvir, Ré bemol Nós queremos te ouvir, Lá bemol Lá bemol com quarta Lá bemol Ok? Vai para a segunda parte agora, que a casa é sua, né? Ré bemol. Essa casa é sua. Nós deixamos ela. Aí vai vir aqui, ó. Mi bemol pra... E no você vai cair em Fá menor. Você. Certo? E depois, Dó menor. Jesus. Repete. Ré bemol. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela no pra. Você vai tocar mi bemol pra você, fá menor, no C. Jesus, dó menor. Vai repetir, né? Não sei quantas vezes, tá? É, e depois vai vir a terceira parte, ok? Que é ré bemol. Apareça. Que o teu nome cresça. Ó, apareça é ré bemol que o teu nome cresça é si bemol menor, enche este lugar, no lugar você vai tocar lá bemol, enche este lugar, dó menor, repete, apareça, ré bemol, que o teu nome cresça, si bemol menor, vem incendiar, lá bemol, vem incendiar, ok? O é, que que acontece? O restante é só repetição, tá? Então assim, a gente não tem muito para onde fugir. Eu estou usando aqui, né? Do Casio Privia PX5, o piano e o pad aqui dele, né? Tá? Dá, dá essa ambiência. né? É, por se tratar do estilo worship, aqui a gente não costuma fazer muito piano, né? É mais essas camas mesmo mesmo, tá? então apareça que o teu nome cresça enche este lugar, enche este lugar, tá? É, mas essa linha aqui tá. E aí, para quem é aluno aí, né, sabe que eu falo sempre de pulsação, você pode usar muita pulsação nas partes crescendo da música, né? Por exemplo, se essa parte que fosse um crescendo vem para parte para uma região mais grave, né? Apareça Tu dará Até Até Então, assim, essa que é a sacada de tocar essas paradas de worship, tá bom? Você saber a hora de dedilhar, que quase não tem dedilhado, né? E a hora de fazer esses crescendo aqui, essas pulsações, tá bom? É, agora a gente vai partir para tonalidade de sol maior, ok? Bom, na tonalidade de sol maior, tá? Vai ficar assim a introdução, ó. Sol, tá? Dó com sol, Mi menor com sétima, Ré dó, ok? É, vou passar de novo, sol, tá? É, dó com sol. Mi menor com sétima, Ré, Dó, ok? É, a introdução eu vou fazer a mesma ideia da primeira vez, que foi em Lá bemol, né? Vai ficar aqui, ó. Tá? Vou passar para vocês aqui a introdução, vamos lá. Então, o Sol invertido, né? Você Si ficar na ponta. Ok. Você vai fazer o Dó aqui, ó. Certo? De novo, ó. Bem devagar, ó. Certo? Agora você vai pegar a sétima de Mi menor aqui, ó. Vou fazer uma vez devagar Vamos lá Certo Versão simplificada agora, né? Eu dou essa erradinha aqui, né, no meio do tutorial, só para eu ter que voltar. Vamos lá. De novo. Certo. Ok, até aqui. E agora a gente vai para a música. Se é bem-vindo, Sol. Aqui, Sol maior. Mi menor. A casa é sua. Pode entrar. Esvazio de mim, Dó maior. Esvazio de mim. Sol. Sol com quarta. Sol. Só para o teu vento, Sol maior. Toma teu trono, Mi menor Vem reinar Nós queremos Te ouvir, ó Nós queremos te ouvir Sol Sol com quarta E Sol, tá? Agora vem Segunda parte, Dó maior Essa casa é sua casa Nós deixamos, ó, Dó maior, tá? Ela no pra, vai ser ré, você, mi menor, Jesus, si menor. De novo, dó, essa casa é sua casa, nós deixamos ela no pra. Você vai tocar ré, ré, mi menor, si menor. Aí vem a terceira parte, né? Apareça. Dó maior, apareça, Dó, que o teu nome cresça, Lá menor, enche este lugar, Sol, tá, enche este lugar, Si menor. Apareça, Dó maior, que o teu nome cresça, Lá menor, vem incendiar, Sol maior, né, e vem incendiar, Si menor, Ok? Acho que é isso aí, né? É... O que que acontece? Eu pensei em fazer, tá, um fundo de pregação para essa música, tá? É, no caso, eu ia gravar um fundo e também depois gravar um tutorial, ok? Aí vocês deixam aí a opinião de vocês em relação a isso. Estou indeciso se eu gravo esse fundo de pregação em Lá bemol ou em Sol maior, tá? Porque eu não vou poder gravar nas duas tonalidades, senão vai demorar muito tempo. É, então você deixa sua opinião aí. Se eu gravo fundo de pregação e depois gravo o tutorial, em qual tonalidade eu gravo, tá? Lá bemol ou Sol maior, ok? Qualquer coisa eu faço uma enquete aí, é, no canal para vocês votarem lá, tá bom? Gente, eu acho que é isso aí, música simples, simples, simples, tá? O... Você que é mimizento, né? <risos> Fica tranquilo que eu vou ignorar teu comentário, tá bom? <risos> é, eu não sou bobo não, eu já aprendi, tá? É, e lembrando que a cifra tá na descrição do vídeo, nas duas tonalidades, para vocês baixarem aí, totalmente de grátis, tá bom? E... Fica o meu convite aí para você conhecer o meu curso aí, tá? Curso de teclado online, entra lá em tecladoonline.com.br ou em cursodetecladoonlineoficial.com, ok? Link na descrição do vídeo, vem estudar comigo e vem ter o meu suporte pessoal como aluno, tá bom? Um abraço pessoal, fiquem com Deus, até o nosso próximo vídeo, hein? Tchau!